Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo, se você chegou nesse vídeo, você deve estar procurando informações aí do Flexil, né, tô com meu pote aqui Esse aqui é o meu último pote, tá pessoal, esse aqui é o original, tá, comprei tratamento há de 5 meses, tô acabando o meu último pote, ele é um suplemento assim, né Nesse, nesse vídeo, eu vou passar aí a minha experiência com Folixil, tá bom? O Folixil foi destaque aí no exterior, agora tá fazendo sucesso no Brasil. Tem muita gente falando nas redes sociais, tem pessoas famosas fazendo campanha com Folixil. Mas algumas pessoas não falam toda a verdade, tá pessoal? Tem, algum, tem alguns clientes aí relatando que não tiveram resultados satisfatórios hein, com o Folixil, tá bom? Então nesse vídeo, vou falar sobre isso, vou explicar se vai funcionar para todo mundo, como é que vai funcionar, tá pessoal? Então fica até o final, que vai ser um vídeo rápido, mas vai ser um vídeo completo. Eu vou passar um alerta importante também. Mas então, deixa eu me apresentar. Prazer, meu nome é Diego, tá bom? E pessoal, por que, que eu resolvi. Fazer uso do Folic tá? Desde muito jovem, pessoal, desde meus 20 anos Eu comecei a perceber queda de cabelo Queda de cabelo, né? Comecei a desenvolver calvície E isso afeta a nossa autoestima Principalmente quando começa muito cedo, né, pessoal? As pessoas aí com má intenção Fazem bullying, colocam apelidos, fazem piadinha, né? Se aproveitam da nossa situação E isso me gerou muita timidez, muita falta de confiança Tá, pessoal? Eu fiquei tímido, né? ia ia pras festas aí, tinha dificuldade De conversar com as pessoas, tive dificuldade de, de Arrumar uma namorada, tá, pessoal? Devido à falta De confiança e timidez, então eu fui atrás aí de alternativas aí para estar tá me ajudando, tá? Acabei achando aí o Folixil, né? Como eu disse, tinha muita gente falando dele, eu dei uma chance pro Folixil. Comprei no site oficial, tá? E, pessoal, antes, antes que eu esqueça, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, no primeiro comentário, vai estar tá o site oficial, tá? Porque devido ao sucesso do Folixil, uh, tem pessoas aí de má fé criando links falsos, fazendo pirataria, uh, aplicando golpes, vendendo no Mercado Livre, na Shopee. Tá? Para você não entrar em sites aleatórios aí. Vai estar tá, tá aqui embaixo o site do fabricante do original, tá, pessoal? Porque o original. Ele realmente funciona, tá? Ele realmente dá resultado, tá, pessoal? Uh, eu tinha cabelo só dos lados, né? Aquela calvície onde eu perdi a cabelo em cima, né? E dos lados eu tinha cabelo, pessoal. E, e deixa eu ver se aparece aqui na câmera, mas aqui em cima, ó, já tem bastante cabelo nascendo, tá, pessoal? Aqui, né? Como eu disse, eu, eu não tinha nada de cabelo em cima, tá, pessoal? Eu tinha cabelo só dos lados, tá? E aqui em cima ó, já tem bastante vindo, tá? Cabelo. Então é, é um produto aí, pessoal, que realmente funciona, que dá resultado, que tá mudando aí. A minha qualidade de vida, a minha a minha autoestima, né, pessoal? Não só comigo, mas com centenas de pessoas que estão usando o produto original, tá? E lembrando que ele serve para homens e mulheres, tá, pessoal? Ele é um produto aí totalmente natural, tá? Uh, não tem nenhuma contraindicação, não causa dependência. Qualquer pessoa pode estar utilizando, tá? Não, não tem efeito colateral. Fui provado pela Anvisa, tá, pessoal? Totalmente seguro, tá? E, então, e como eu disse, pessoal, uma, uma coisa importante também. É, pessoas aí que estavam que reclamando, falando mal do produto, tá? Tem pessoas que compram só um pote, pessoal. E um pote não vai ser suficiente, hein? Para ter resultados, tá pessoal. Uh, eu comecei a perceber o cabelo voltando aqui, né, pessoal? Eu comecei a perceber lá pelo final do terceiro mês, início do quarto mês, tá pessoal. Então, se você comprar um kit de um mês, você não vai ter resultados, tá? É um tratamento aí de longo prazo, existe um prazo, né, pessoal? O, o, cabelo, o cabelo não vai crescer da noite para o dia, tá? Então, a gente tem que ter paciência, né? Entrar com o pé direito no tratamento, tá? Quanto maior o kit você compra aí, você garante o tratamento completo e ainda garante um desconto no preço, tá, pessoal? E antes que eu esqueça, você deve tomar duas cápsulas por dia, tá? Uma antes do almoço e uma antes da janta, tá, pessoal? E se você puder também fazer uma atividade física, porque ajuda na circulação sanguínea, tá, pessoal? E o sangue ajuda a levar nutrientes por o cabeludo, tá? E também seguir uma dieta mais saudável aí, né? Uma dieta rica em nutrientes, tá, pessoal? Então, você seguindo essas dicas aí e usando o produto original, tá, pessoal? Usando corretamente aí pelo tempo recomendado aí, né? Você vai ter resultados, tá? Inclusive eu vou comprar mais cinco potes para fechar cinco meses, para fechar dez meses né, de tratamento, para ver se dá, dá mais resultado ainda, tá, pessoal? Então, o site, para estar tá te ajudando aí, tá? O site oficial vai estar tá aqui embaixo, tá? Aqui na descrição, no primeiro comentário. O site é seguro, tá? O pagamento é seguro. Comprei no cartão de crédito, tá, pessoal? Foi super seguro, tá? Entrega rápida, tá? Então desejo sucesso aí, tá? No seu tratamento aí com Florexil, tá bom? Desculpa qualquer coisa, tá? Era só um depoimento rápido. Sucesso aí, tá bom? E valeu.